A COBE está ao lado do produtor avícola desde o campo, na fase das matrizes, até o abatedouro, oferecendo suporte técnico de qualidade para promover um excelente resultado final. Para garantir o melhor aproveitamento das aves nas granjas dos clientes, a COBE possui um time de especialistas em diversas áreas da produção de frangos, além de estar atualizada e abastecida com o máximo de conhecimento, utilizando materiais de apoio, guias, manuais, relatório de benchmarking de resultados anuais, aplicativo e ferramentas de análises como o Power BI. Ainda pensando em evolução técnica, a Cobb promove durante todo o ano capacitações e workshops para atualizações necessárias para os seus produtos. Tudo isso para oferecer proteína de qualidade e estar sempre pronto para oferecer o melhor acompanhamento a quem mais importa. O trabalho da Kobe vai ao encontro da necessidade dos clientes, com o suporte técnico que atende desde as matrizes até o produto final. Conte sempre com a Kobe, o nosso compromisso é com o seu resultado.